O Ei Nerd errou o Peter Jordan, o Breno, eles erraram esse vídeo dos Ares que derrotam o Goku? Vamos ver no vídeo de hoje, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, vocês estão bem? Porque que sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E hoje, galera, nós vamos fazer aqui uma análise aí do vídeo do Einer, né, que eles postaram aí dos aliens que derrotariam o Goku. Lembrando que aqui no meu canal eu já fiz um vídeo desse. Se você não viu, eu vou deixar aí no card para vocês verem a minha versão né, desse top. E galera, primeiramente eu gostaria de dizer que esse vídeo não é para atacar o Ei Nerd Por causa que, cara, o Ei Nerd é um dos maiores youtubers aí Que cresceu só fazendo conteúdo geek Então ele é um cara que merece respeito, né? E é tanto que eu acho legal que nesse vídeo aí é como se fosse uma passagem de bastão, né? Que o Peter, ele vai lá e deixa esse trabalho de fazer os vídeos do Ei Nerd Para o filho dele, o Breno, né? Eu acho muito legal isso Então nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise Assim como eu sempre faço as análises tudo que eu faço aqui no canal dos rap do Iron March, de vídeo, outros vídeos do ENER também que eu já fiz, é tudo análise. Não é querendo apontar erro, não é querendo julgar, não é querendo falar mal nem nada não. Beleza, galera? Vamos ser respeitosos aí nos comentários, beleza? Cada um tem sua opinião? Tem. Mas aqui eu vou usar os fatos, né? Vou usar aqui os fatos de Ben para analisar esse vídeo como um todo. Só que a gente já vai começar aqui corrigindo um erro que o Breno falou, que ele disse que o Ben, ele tem... 1 um milhão para mais de alienígenas no Omnitrix, cara, não é assim. Porque a gente até já fez um vídeo aqui na contagem dos aliens que o Ben tem no Omnitrix. Se você quiser ver detalhadamente a explicação de quantos são, clica aí no card, beleza? Mas assim, galera, no total o Omnitrix ele tem 1 milhão e 912 formas de vida alienígena. Só que o Ben ele não tem acesso a todos eles. A não sei que ele tivesse o controle mestre, que isso é uma coisa que a gente sabe que o Asimuth, ele disse que ia dar para o Ben Porque ele completasse 18 anos Eu imagino que você não tenha destravado o controle mestre Talvez quando fizer 18 anos Então, assim galera, eu acharia que seria mais justo um Ben 10.000, ele lutar contra o Goku por causa da, da questão da idade, né O Goku já tem uma idade assim, uns 40 anos por aí, né, o Ben mil teria uns 40 anos, entendeu mas enfim, a gente não vai analisar aqui uma luta, mesmo assim, com um roteiro do mesmo jeito que o Breno fez aí no vídeo, né? Por causa que ele analisou o quê? Os fatos. Porque realmente, galera, uma luta com roteiro é, poderia ter vários resultados, entendeu? Depende da maneira que os roteiristas quisessem apresentar. Esse ponto aqui eu concordo com o Inete, que é melhor gente fazer uma análise dos fatos, né, do totalitário, dos alienígenas, comparar com o do Goku. E assim, ele fala uma coisa que eu também não concordo. Que ele fala assim, que não é questão de opinião, mas questão de fato. Que... É difícil se equiparar com o Goku na porrada, né? No soco ali, eu acho que não tem nenhum alienígena de ben 10 que se garante no soco. Cara, tem um gigante, mano. O gigante ele é muito forte. A gente conta que o gigante é uma espécie rara, né? são espécies raras que foram criadas pelas tempestades cósmicas né? para defender a Orla da Galáxia. São feitas de um método alienígena. E fora que a gente considera né? que o gigante ele tem uma super velocidade. Vou clicar aí no caso para você ver o vídeo onde eu explico sobre a questão da velocidade. Cara, você acha mesmo que o gigante seria um alien bom para usar contra o Goku? E é que eu nem tô contando com os poderes cósmicos, né? quase que, mano, o raio cósmico do gigante, ele conseguiu vencer o raio da conquista consciente, que foi o raio que, em um segundo, destruiu Plutão. E ele teve um tempo de reação para se defender e depois sobrepor o raio. Mano, imagina ele fazendo isso contra o Goku, tá entendendo? Ainda mais se ele levasse essa luta por espaço, né? caso que o gigante, ele de boa pode sobreviver no espaço, até porque ele nasceu nas tempestades cósmicas e não num planeta, né? Agora o Goku, não. O Goku, ele não consegue sobreviver no espaço, ele não respira no espaço ali. Mas, claro, o Goku, ele teria, sim, os Sculptor, às vezes, né? Para lutar contra o gigante, né? Poderia usar o extinto superior. Ele também tem um... Meu Deus, o Goku é muito rápido, a gente sabe disso. Ele tem uma velocidade absurda. Então, assim, dependendo da situação, um ou outro poderia ganhar essa luta. Mas ambos eles têm, sim. Poderes equiparados, né? O Goku é muito poderoso, a gente sabe. E o Gigante é um dos top aliens mais poderosos do Omnitrix. Mas vamos falar aqui dos aliens que foram falados pelo Breno no vídeo. Bom, ele falou do Podrão. Então, galera, o Podrão, ele poderia realmente derrotar o Goku com seus gases? Ó, oh, é ditado assim pelo Derek que o Podrão, ele pode utilizar qualquer gás de ficção científica, de quadrinho. No entanto, tem alguns que ele precisa ver para saber como fazer, entendeu? A gente sabe que na série foi mostrado que o Podrão, ele fez um feromônio para atrair Tokuxa. Só que assim, o Ben, ele tem um Tokuxa, ele sabe como é ser um Tokuxa que ele tem a transformação do gigante. Então, o festo dele ele conseguir fazer um feromônio que atrai Tocoxa e um feito mais impressionante ainda. Por causa que ele conseguiu atrair um tococha mutante. Agora o Goku, que é um Saiyajin, um ser de um outro universo, uma espécie que o Ben não conhece, aí já é diferente. Só que, quer dizer, dependendo do gás que o podrão fosse utilizar contra o Goku, já que o Goku demonstrou no clássico, né, que ele inalou um gás e acabou adormecendo, acabou desmaiando. E também a gente conta que o Saiyajin tem uma biologia semelhante à dos humanos, então o podrão poderia utilizar algum gás ali pra adormecer, para nocautear o Goku. Só que se o Goku tem... Mano, o Goku é muito rápido, né, ele tem um tipo de reação ali, então socando o podrão já era, entendeu? Mas o poderão ele pode, sim, utilizar os seus gases para derrotar o Goku. Fantasmático. Cara, beleza que tá certo também que o Fantasmático derrotaria o Goku. Só que o Breno, ele não falou muito dos poderes do Fantasmático. Mano, um totalitário, Fantasmático, ele é muito poderoso. E realmente não teria nenhuma maneira do Goku derrotar ele. Porque não tem como o Goku usar alguma coisa contra a intangibilidade e a invisibilidade do Fantasmático. Até porque ele pode fundir tangibilidade com intangibilidade, tipo, ele pode tocar no alvo e não ser tocado, ele também pode dar choque, né, um curto-circuito assim, no oponente dele, ele pode usar telecinese, ele tem aqueles raios que saem do peito dele, muito poderosos, ele tem potencial até para utilizar magia, ou seja, se fosse um Ben mil ali, né, usando controle de mesh, se fosse bem treinadão mesmo, ele poderia utilizar magia, mas esse nem é o efeito mais impressionante do fantasmático, por causa que o demonstrou que os fantasmáticos, os ectonorides no geral, eles têm um poder de possessão. Eles podem fazer como se fosse praticamente um vírus, né? Pode transmutar outros seres e transformá-los em outros ectonorides. Então, cara... No totalitário ele tem muita coisa, para não dizer que o Goku não, não poderia utilizar nada, ele poderia utilizar ataques de luz contra o Fantasmático, no né? caso que ele estando fora da capa, ele seria sim vulnerável a um ataque de luz do Goku, isso é verdade. Mas a gente pode descartar esse monte de poder que o Fantasmático no totalitário poderia fazer, porque a gente também pode considerar que ele nem precisaria sair da capa se eu for contar que o Zisque ele utilizou vários poderes que ele só tem naquela forma dele na escuridão sem se transformar nessa forma como o poder de soltar raio o poder de telecinese que só tem acesso no vago do espaço porque o Darwin Macduff confirmou que ele treinou para poder Usar esses poderes sem a sua forma mais poderosa, Então imagina um fantasmático mais treinado ainda Ele podendo utilizar todos esses poderes sem, sem sair da capa Tem um monte de coisa que ele poderia fazer ainda também Como o bem, um ver mencionou que poderia usar o fantasmático Para entrar dentro do Vomax e o curar Quem sabe se eu virar o Ultra-T Eu entre nessas máquinas grudadas nele E vejo se faço ele melhorar E que tal se eu virar o fantasmático Eu podia entrar no corpo do vovô e aí Sei lá, eu só queria poder ajudar Então ele poderia também fazer o contra Entrar dentro do Goku e usar pra prejudicar a biologia dele por dentro, né? Ele pode morrer do coração, como mostrado em Dragon Ball Z. O fantasmático pode comer uma alma. O Goku tem alma, velho. O fantasmático poderia simplesmente comer a alma dele, como o Zizca fez com o rei que tava dominando o Dr. Victor. Se você perguntar: Ah, mas será que o Goku não poderia? Poderia detectar o fantasmático se ele tivesse intangível, invisível? Não, cara, porque o fantasmático, ele, ele não tem que ir, ele não tem muito menos nenhuma energia vital, ele não tem nem mana, entendeu? Então, cara, o, o fantasmático é, é basicamente uma entidade do universo 10, entendeu? Até imortal bicho era, é, né? Através do single string of DNA, se tiver algum, pelo menos alguma alguma parcelazinha do DNA dele, alguma força exterior pode o ressuscitar, então, então mano, não tem como no fantasmático... Ele é muito poderoso. O Breno tá certo em falar que ele derrota o Goku? Sim, mas ele, eu acho que ele teria que ter falado mais do potencial completo do fantasmático que muita gente não sabe que ele tem. O Nanomec tá certo, né? O Nanomec poderia sim derrotar o Goku usando aí a técnica do Homem-Formiga no Thanos. Poderia sim, ele pode ficar em tamanhos microscópicos, mas uma coisa que o Breno não falou e é necessário falar é que o Nanomec tem uma adaptabilidade muito boa, né? Ele conseguiu usar a adaptabilidade para derrotar a rainha dos nanochips Aí poderia fazer simplesmente a mesma coisa que ele fez ali com o um gigante. Né? Entrar dentro dele, cocautear ele por dentro, na biologia dele. Era simplesmente fazer isso com o Goku. O, o Goku, né? Os guerreiros aí já tiveram dificuldade de lutar com o carinha lá do torneio do poder, que ele era pequenininho. Imagina que o Nanomec pode diminuir ainda mais. Que você fala, ah, Daniel, mas o Nanomec, ele é metade humano. Então, ele tem mana. O Goku não poderia detectar. Não, galera, porque mana é diferente de Ki, pelo amor de Deus. O Goku. Ele detecta Ki, não Mana Mana é de Ben 10, Ki é de Dragon Ball Entendeu? Então diferenciar As energias vitais dos universos, beleza? Então é isso, galera, o Com certeza derrotarei o Goku O contratempo, galera, a gente tem que ressaltar Alguns pontos que não foram falados Tipo, se a gente for contar que No tempo atual, o Ben, ele dominou O contratempo ao ponto dele conseguir Parar o tempo e utilizar Uma super velocidade através disso, através de parar o tempo, semelhante ao que o Professor Paradoxo Fez lá no Guerra dos Mundos Cara, não teria como o Goku ele superar isso, entendeu? Não teria como o Goku superar a pausa do tempo. O contratempo que tá controlando tudo. Ele poderia simplesmente usar um raio ali no Goku, transformar ele em pó, envelhecê-lo, voltar ele para algum momento do tempo, no passado, prender ele lá. Eu teria várias coisas que ele poderia fazer contra o Goku. Só claro que o Goku, se ele fosse mais rápido ali, que a gente sabe que tem um tempo de reação muito rápido, usasse um Kamehameha ali contra o contratempo, por mais que ele seja de metal, ele não ser tão resistente assim, mostrando lá no seto pegando estrela cadente, que você vê aí como é que o roter é engraçadinho, né? Por causa que o Contratempo poderoso desse jeito, mas conseguiu ser derrotado por causa de uma arma laser ali. Mas também é porque o Ben, naquela época, do Super Marcia, ele não manjava tanto assim do Contratempo, até porque era um alien, era um alien novo para ele. Então aí a gente passa o pano, né? Mas considerando o contra-tempo no totalitário, era isso que o contra-tempo poderia fazer, contra o Goku, beleza? Tá certo que o Ekko Supremo poderia usar assim o som, o seu grande som para derrotar o Goku. Mas vamos estabelecer algumas coisas, né? Que, cara, o Eco-Eco Supremo poderia estender essa luta pro espaço. A mesma tática aí que eu falei lá do gigante, levar pro espaço, que o Goku, ele não sobrevive no, no vácuo do espaço. E o Eco-Eco Supremo, ele consegue fazer o som se propagar no espaço, mano. É uma coisa muito absurda, mas ele consegue fazer. que assim, se, se a luta fosse na Terra ali mesmo, o Goku com a super velocidade dele... O Eco Eco Supremo não teria um tempo de reação, por causa que ele tem uma certa velocidade, tem, mas ele se aproxima a velocidade do som, mas ele não é tão rápido quanto o Goku, tá entendendo? Mas o potencial sonoro ali do Eco Eco Supremo poderia sim ser utilizado para dar ele a vitória nessa luta, se a gente considerar o que o Derek falou, que ele pode se multiplicar mesmo na sua forma suprema, porque é aquela coisa, é um bug do Supremo Trix, É, mas assim... O Matt Wayne falou que não sabia sobre os bugs que tiravam o poder do Alien, agora esse é um bug que adiciona poder ao Eco Eco Supremo Então nesse caso aqui a gente conta, até porque o universo está aí para provar que realmente ele tem esse poder por causa que ele consegue multiplicar os seus discos e os discos ali eles são as cabeças, então já tá no processo de multiplicação Entendeu? Então, realmente, o Equio Supremo, ele tem esse poder de multiplicar, então, se ele multiplicasse ali vários, vários, vários clones dele, também ele pode multiplicar os discos. E o Goku, ele tem sim feito de resistência? Tem, mas não contra o som, entendeu? Contra o som, ele não mostrou nenhum feito absurdo de resistência, não. Então, assim, o Equio Supremo, poderia até mesmo destruir a Terra com o som dele, com vários discos, vários clones, assim, levar a luta pro espaço. E aí sim ele poderia derrotar o Goku. Lembrando que é confirmado que o Eco Eku normal ele pode se danificar a Tadenita. Então imagina o Supremo. E o Goku é mais resistente que a Tadenita? Não, mano. Com certeza não. Porque a Tadenita é um negócio ali que é muito duro. É uma, um dos materiais mais duros do universo Ben 10. É tanto que ele foi o único que conseguiu quebrar a armadura do panda, uma armadura é muito resistente. Quase nada pode quebrar essa ali, só a Tadenita mesmo. E o Goku sem estar é carregado de Ki, ele pode ser feito por balas, mano, por balas. Então imagina um ser que pode danificar a Tadenita, como o Eco e o eco, eco Supremo. Então, cara, dadas aí as circunstâncias, com certeza... O Eco Eco Supremo, nessas circunstâncias que eu dei Ele poderia sim derrotar o Goku Se fosse uma outra circunstância, só um, um Eco Eco Supremo Sozinho ali, na terra Levando em consideração a super velocidade do Goku Aí não tinha como não Esse com certeza derrotaria o Goku Ele mostra o rosto dele, desbloqueia Um medo primordial no cérebro Da vítima, não tem como O Goku resistir a isso Porque o Goku ele é bobinho Ele tem medo da Tite. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando sobre os seres de Ben 10 que resistem ao rosto do espantoide e os que não resistem. E, e se você quiser ver o vídeo, clica aí no card. Mas um dos seres que não resiste a ver o rosto do espantoide são os Sapiens Celestiais. Mano, os Sapiens Celestiais, seres um dos seres mais poderosos do universo do Ben 10, as entidades cósmicas aí de Ben 10, eles não conseguem aguentar o, o rosto do espantoide. Imagina o Goku, mano. Então, não tem como. O Goku não ia conhecer o espantoide, nem saber desse poder, não tinha como esquivar. Então é isso, galera, não tem como não. Espantoide derrotaria o Goku facinho e facinho. E por último, Alien X, que é... Raça absoluta, além da é mais que está no Exatamente, raça absoluta além da consciência, o cara é muito poderoso. A gente sabe muito o potencial que o Alien X tem. Goku não mostrou nenhum feito que daria pra esquivar, que daria pra vencer do X, não tem como. Ele destrói e reconstrói o universo. Pode resistir à destruição do universo. Um, um, um pensamento, uma piscada de olho, Goku já morria, tá entendendo? Fora que ele também tem um poder que se chama dilatação temporal, tipo... Porque o bem, a gente sabe que o universo, ele, ele, em questão de segundos, ele já consegue convencer Bélicos e Serena pela questão da experiência dele. Mas se ele quisesse, ele poderia ficar lá com belgos e astérens e dizer assim ó oh, vamos ficar conversando aqui por um, um milhão por mil anos né por mil anos mas no tempo presente aqui vocês vão lá apagam o Goku para mim entendeu vocês vão passar mil anos mais o Goku vai ser destruído ali no tempo presente Vai, por quê? Por causa que tem a dilatação temporal Ou seja, mesmo se demorar milhares de anos Para os sapos celestiais tomar uma decisão A decisão vai acontecer no tempo presente E vai ser como se sempre fosse assim Isso acontece quando os sapos celestiais Eles tomam a decisão de alterar o traço Por exemplo, eles vão lá, o traço do clássico Eles vão lá altera pro para o Dwarf, beleza Aí, Eita, não, eles querem mudar de novo o traço Aí o que, que acontece? Eles podem demorar milhares e milhares de anos para tomar essa decisão. Mas quando eles tomam essa decisão, isso vai acontecer ali no tempo presente e vai ser uma mudança retroativa. Mas como mudou para o universo, é como se no tempo passado. No tempo do clássico, fosse o traço do universo. No tempo de o ar, o traço do universo. No tempo de agora e no futuro é o traço do universo. Porque é uma mudança retroativa e através da dilatação temporal pode demorar milhares de anos deles debatendo lá, mas vai acontecer no tempo presente. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da análise aí. Comentar aí o que é que você achou. Comentar em próximos vídeos que eu posso trazer aqui no canal. Mas é isso. Deixa aquele like e se inscreva no canal se você seja membro. Ativa o sininho falou e tchau.